Fala galera, aqui é o Bill E hoje eu vim falar de um, um assunto um pouco diferente do canal Só que é para o público do canal Então é o seguinte galera O meu amigo Neurone teve uma ideia De fazer uma campanha dos gamers se juntar para fazer doação de sangue E como funciona? Você tem 16 anos Você pesa mais de 70 quilos Tá com a saúde boa E quer fazer essa diferença Você vai lá num banco de sangue da sua cidade ou próximo da sua cidade faça a doação e no, na doação você pode levar uma plaquinha escrito GAMERS DO BEM e tirar uma selfie com essa placa e enviar para o e-mail que eu vou deixar na descrição com isso a gente vai juntar todos que enviaram fazer um vídeo é, homenageando todas as pessoas que entraram na causa o problema é que muita, é, muitos se falam do, da campanha de sangue, mas pouca gente vai doar. Então ele criou essa campanha tentando é, motivar vocês a doar. É duas, duas horas no máximo do, do, do seu dia que pode fazer a diferença de uma vida para outra pessoa. Um dia pode ser para você, outro dia pode ser para um parente do, um parente próximo. Então vamos entrar nessa. Se você não pode doar mas conhece alguém que possa, tenta convencê-lo de fazer isso. Caso queira aparecer, é só tirar uma selfie junto com ele com a plaquinha GAMERS DO bem. Mas caso você não, não consiga doar, não conhece alguém, compartilhe esse vídeo. Quem sabe não chega próximo de alguém que, que queira doar. Bem, não é muito o que eu tenho que falar. É, todas as informações vão estar na descrição, eu espero que isso alcance bastante pessoas E é isso aí galera, se você é novo no canal e quer conhecer o meu conteúdo é só se inscrever Compartilhe com todo mundo, aquele abraço, falou, valeu